Boa noite, igreja. Boa noite, irmão e irmã que nos assiste de casa. Hoje eu gostaria de começar o nosso estudo de uma maneira diferente, dizendo para você uma notícia de esperança. Afinal, na quarta-feira dessa semana, no dia 7 do 4, nós estaremos voltando com todo o cuidado de higienização possível com o uso obrigatório de máscaras os nossos encontros presenciais a partir do culto de quarta-feira dessa semana. E você precisa solicitar a vaga junto com a Secretaria da Igreja pelo WhatsApp. Entre em contato conosco e coloca ali a sua vaga para que a gente possa louvar e ouvir do Pai na quarta-feira juntos. Irmãos, eu, com alegria e com honra, Estou aqui novamente para dividir o estudo desta semana. E antes da gente iniciar, eu quero te convidar a baixar os teus olhos, para que junto a gente, juntos a gente possa orar neste tempo. Bondoso Deus, querido Pai, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Conhece, Pai, a cada um que está acessando este estudo, Senhor. Assim como Tu me conheces, Pai. Eu te peço, Senhor, que nessa noite não seja diferente das outras, Pai. Que Tu esteja conosco mais uma vez. Que aqui, Senhor, não tenha nada de mim, que tenha tudo de Ti, Senhor. Que aquilo que o Senhor ministrou e colocou no meu coração no sábado, Pai, eu possa transbordar e Tu possa, Senhor, acessar o coração de cada irmão que está acessando este vídeo, Pai. Em qualquer tempo, Pai. Seja hoje, amanhã ou depois. Pai, eu peço que Tu cubra as casas, as famílias, os enfermos, os enlutados, Senhor. Todos aqueles que estão à frente, Pai, da cura. Eu peço, Pai, a Tua mão poderosa. A Tua sabedoria, Senhor, e a Tua luz. Pai, quando não tinha nada de bom para ver em mim, Senhor. Tu me achaste, Senhor. Pai, eu oro pela vida de cada irmão e apresento a vida de cada um, Senhor, a Ti nesta noite. Para que o Senhor venha, Pai. Para que o Senhor venha sobre nós e nos faça crescer. Em espírito e em verdade. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Irmão. No sábado, eu recebi a mensagem para que eu viesse ministrar o estudo de segunda. E eu queria dividir contigo que é humanamente impossível dividir um estudo e não trazer um pouco da gente, das vivências, das relações, daquilo que a gente uh, tem de experiência. E no sábado, quando eu recebi a mensagem e respondi que sim, que estaria aqui. Mais ou menos dez minutos depois de receber a mensagem, eu recebi a triste notícia do falecimento de um grande amigo e cliente do meu escritório. Irmãos, naquele momento eu chorei. Eu chorei, eu fui aos pés do Senhor e eu questionei o Pai. Um homem jovem, menos de 40 anos, duas filhas pequenas, uma esposa incrível, uma família ceifada por um vírus. Irmãos, eu chorei aos pés do Senhor e questionei ao Pai. Há algum sentido, Senhor, na vida? Há algum sentido na vida? No meio da minha oração, eu recebo outra ligação que uma grande amiga tinha sido liberta do vírus e tinha ido para casa, ficar com as suas filhas. E eu sorri, mesmo em meio ao pranto. Ajoelhei aos pés do Pai e questionei o Senhor de novo: Deus, há sentido na vida? E o Senhor trouxe ao meu coração Romanos 12, 15, irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com, que, com os que choram. E nesse paradoxo, irmãos, dando glórias ao Senhor pela vida da minha grande amiga que estava novamente no seio da família, com a sua recém-nascida, que até então não tinha pego ela nas, nos braços, eu também chorei pela família que havia sido ceifada. Irmãos, e é impossível a gente não trazer à memória as mais de 330 mil vítimas que já tiveram em decorrência da Covid-19. Mas também a gente precisa glorificar o Senhor às famílias que não foram ceifadas, as pessoas que foram recuperadas e a todos aqueles que estão à frente deste vírus. Fora os números do mundo, irmãos, eu estava falando só do Brasil, mas fora os números do mundo, fora tantas outras mortes que nem relacionadas aos vírus estão. E eu volto, irmão, assim como eu questionei a Deus e eu te pergunto, há sentido na vida? No mundo contemporâneo que nós vivemos, nós estamos sempre à procura de respostas, certo? A gente procura respostas sobre a vida, sobre o seu real sentido. E, no fundo, a gente procura respostas do nosso real sentido na vida. Há uma incessante e secreta busca que inquieta os nossos corações. É um desejo de saber se a existência tem sentido? Há uma quantidade enorme de possíveis respostas para esta pergunta, frequentemente relacionadas à filosofia ou à religião, não é mesmo? Quantas vezes talvez a gente já se perguntou ou ouviu, né? Qual o meu propósito? Para que eu vim? Quem sou eu? Para onde vamos? Opiniões divergem de pessoa para pessoa, mas elas também podem mudar ao longo da maturidade e conversão de cada um. Mas há uma certeza. Nós somos seres que habitamos em corpos finitos, mas almejamos o infinito. Não fomos preparados para compreender e muito menos para aceitar a morte. Nós fomos criados por Deus com a eternidade no nosso coração. Em determinado momento, talvez pouco depois, no meu caso, de ter perdido alguém muito querido, ou no seu, de ter perdido um familiar, alguém muito próximo, nós temos a sensação do vazio. Temos a consciência da finitude da vida. A morte, irmãos, a morte é o inimigo. A morte é um inimigo comum de todas as pessoas, de todos os lugares. E nesse tempo, onde há um vírus que bate a nossa porta, ceifando famílias e não fazendo qualquer distinção de pessoas, aonde a realidade da morte nos assombra e nos assola, nos assombra quando a nossa esperança está firmada nas estruturas de pessoas, de sabedorias e de valores do mundo. Nos assombra quando a esperança nestas coisas já estão desfalecidas, perdidas. Quantas vezes muitos de nós, por causa disso, perde a razão de viver. Muitas vezes a gente espera só a morte. Toda a fraqueza da alma gerada pela falência da esperança cria o que o diabo quer na nossa vida. Prender a minha e a tua alma nas trevas. Prender as nossas almas onde não há luz. E diante da morte, o que nos resta? Sobra a dor, a perda, sobra os sentimentos ruins, o vazio, a angústia, a falta de esperança. Então, a morte, ela é o fim de tudo? O sentido da vida, de fato, seria esperar pela morte? Absolutamente não. O sentido da vida é viver, irmãos. A vida venceu a morte. Deus invadiu a história para redimir tudo com o poder da cruz de Jesus. Irmãos, Jesus venceu a morte. Morte aonde está a tua vitória. O rei ressuscitou e vive. Não é o que comemoramos no domingo? A ressurreição da vida. Comemoramos ontem a vida, irmãos. A ressurreição, a remissão dos pecados. E nessa noite... Eu não quero questionar a morte, eu quero falar de vida. O sentido da vida é viver, mas viver para Deus. Deus é o Criador da vida. Ou tu achas que o Criador da vida deseja que eu e você fiquemos aqui aguardando a morte. Não, irmãos. Deus é o Criador da vida. Por isso é que Ele é quem dá sentido à minha e à tua vida. Ele, irmãos, te escolheu. Em Efésios 1... Ele diz o seguinte, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o meneplasto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Até aqui, irmãos. Irmãos, Paulo escreve aos Efésios que nós fomos feitos para o louvor da glória do Pai, que o Senhor tem um propósito na nossa vida, e ainda assim, irmãos, com tudo isso, nos achamos no vazio, a única coisa que pode preencher esse vazio aqui e agora, irmãos, é o Senhor, é o relacionamento com o Pai, para você que acompanha os estudos toda segunda-feira, pode dizer, nossa, são repetitivos. Como falam do relacionamento com Deus, como falam que o véu rasgou e nós temos acesso a Ele. Mas irmãos, a criação da vida é porque o Senhor deseja que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Em Deus nós encontramos a paz, a satisfação e a felicidade. Nada mais pode dar um sentido certo e preencher o teu vazio do que a relação com Deus. O amor de Deus dá sentido à vida. João 3,16, ele deu o seu filho por amor a ti. Consegue entender a profundidade disso? Consegue entender o sentido da criação, irmãos? Se Deus criou e deu sentido à vida, como nós nos questionamos em relação a isso? E eu não digo de você, eu falo de mim. Eu questionei o Senhor, eu questionei a Deus no sábado à noite. Irmãos, a humanidade escolheu se afastar do Pai. O pecado que des, deixa esse enorme vazio dentro da gente, é porque ele nos tira daquele que nos criou. E este vazio a gente procura preencher com tantas coisas que são fora do propósito do pai, como dinheiro, poder, sucesso, mas já parou para pensar que a gente nunca está satisfeito? Quantas vezes a gente já viu ou já viveu da maneira que quando eu tiver mil reais, eu vou doar 10%. Quando eu tiver dois mil... Não, não, não. Quando eu tiver dois mil. Quando eu tiver dois mil, eu vou doar 10%. Ou cinco. Aí chega nos dois mil. Não, mas quando eu tiver dez, daí eu vou estar bem tranquilo. Quando eu tiver dez, eu vou estar tranquilo, daí eu posso doar. Irmãos... A gente não faz negócio com Deus, irmãos. Trabalhar, trabalhar para juntar, para comprar, para gastar, irmãos, é um ciclo que ele não tem fim. Irmão, e é quando, a sensação que é quanto mais temos, quanto mais temos, mais nós queremos. E isso, irmão, nos, irmãos, nos leva ainda mais ao estudo dessa noite. Quero que tu abra a tua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, irmãos, é um livro que ele é bastante ácido. Se você já parou para ler, uh, e eu achei muito bacana ter escutado um pastor dizer, bacana eu digo de cômico, enfim, engraçado, dizer que ele tinha um membro da igreja dele que só lia Eclesiastes 3 porque ele dizia que Eclesiastes 3 falava com ele, mas o resto de Eclesiastes não era para ele. Mas irmãos, a Bíblia inteira é para nós. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e é para mim e é para ti. Esse livro de Eclesiastes, ele tem muitas reflexões. Em alguns momentos a gente precisa sim de bastante sabedoria que vem do alto. Ele é um livro curto, ele tem 12 capítulos. E algumas pessoas se questionam ao longo dos anos se de fato este livro deveria estar ali. Mas irmãos, o que Eclesiastes traz, o um livro de Eclesiastes traz uma reflexão do sentido da vida. Eclesiastes é escrito por Salomão, filho de Davi. Salomão ele foi um homem bastante sábio muitas riquezas, realizou inúmeros projetos como nunca vi antes visto. Usufruiu de todas essas riquezas e quando ele envelhece, ao escrever este livro, ele reflete sobre a vida. E Eu vou ler um pouquinho do primeiro capítulo e te desafio, irmão, a se tocar no teu coração, tu leres o livro inteiro. São 12 capítulos de reflexões sobre a vida. Eclesiastes 1, 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte volve se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Irmãos, se o livro inicia-se falando de vaidade de vaidades, vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ele fala no livro sobre trabalho, de que vale o proveito do homem e essa, de que vale o, o trabalho se o homem se afadiga debaixo do sol e não tem proveito. Fala das gerações que vão e que vêm, mas a terra permanece. Fala dos ciclos do mar, do sol, do vento, dos rios, da beleza da repetição da criação de Deus, que sustenta a vida. O pregador analisa que não há de fato algo novo que já não tenha acontecido anos atrás. Fala da sabedoria, da memória, do esquecimento. Ao longo de todo o livro, ele indaga que o sol nasce e se põe para todos, justos e injustos. De mesma forma, ele traz reflexos que hoje a gente vê na nossa sociedade. Nesta sociedade permissiva, hedonista e materialista que a gente vive, há uma grande necessidade de, co de conhecer os princípios deste livro. Salomão também se questionou sobre o sentido da vida e já era um homem idoso, expôs acertos, expôs erros, observações e análises. O autor nos revela a futilidade de uma vida sem Deus e não tem medo de trazê-lo para a dinâmica da vida, irmãos. Na verdade, Salomão o faz, porque Salomão entende a relação entre compreender os princípios de Deus, o Criador, e a forma de viver da criatura. Irmãos, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver e não sobreviver. O sentido da vida é viver. Salomão conclui que a vida vivida sem Deus é uma vida sem sentido. No 13, irmãos, ele nos diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus, o Criador da vida, mandou Jesus para que eu e você tivéssemos vida em abundância. O sentido da vida, irmãos, é viver com Deus, é reconhecer ao Pai em todos os teus caminhos. O sentido da vida é viver para Deus, relacionar-se com Ele. Quais são os dois principais mandamentos do Senhor para você e para mim? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás, irmãos? No sentido do amor, eu só posso amar o outro se eu me relacionar com ele. <risos> Perdão. Me relacionar com o outro. Deus, quando fez a criação, não criou o homem para que ele fosse sozinho. Deus diz lá no princípio, em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Primeiro, nós vivemos em unidade com Ele. Representamos a imagem e a semelhança do Pai. Nosso Criador é um Deus triuno. Ou seja, a sua, na sua natureza Ele é único. Mas no seu relacionamento Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Jesus, em sua oração de João 17, Ele menciona que esteve com o Pai antes que houvesse o mundo. Mas ele também diz que estavam juntos e mantinham a comunhão. Após Jesus morrer e ressuscitar, o Senhor tornou-se o um Espírito. E Jesus pediu ao Pai que fôssemos aperfeiçoados em unidade. Assim como ele e o Pai são um só. Para cumprir a vontade de Deus, nós precisamos uns dos outros. Não é bom que o homem Seja sozinho. E é por isso, irmãos, que nós sentimos tanto sobre o sentido da vida. E principalmente quando a morte bate na porta. As escrituras deixam claro que as pessoas dessa vida são mortais. Sujeitas à morte. À morte. Mas quando Jesus retornar, irmãos, nossa natureza passará por uma mudança radical. E este é o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é Corruptível, se revista da incorruptibilidade, o que é mortal de imortabilidade. É o que nos diz em 1 Coríntios 15, 5,1 a 5,3. E enquanto vivemos, irmãos, <risos> enquanto vivemos, a palavra do Senhor diz que a vontade dele para a minha vida e para a tua vida é a nossa santificação. Ele tem um plano eterno para mim, um currículo personalizado feito para mim, e um para você, para me preparar para a tarefa única do tempo que vem, irmãos. A santificação ela não acontece do simplesmente dormir e acordar, mas é um processo tangível e prático, nas minhas circunstâncias diárias, no meu relacionamento com o Pai, no meu relacionamento com o outro, no meu relacionamento comigo. Irmãos, em minhas circunstâncias diárias, eu posso encontrar tudo aquilo que eu preciso para crescer em Deus. Na verdade, isso me dá uma chance de ser, tentar ser como Jesus fez em sua vida aqui. E aí tu pode me perguntar, qual é a conclusão de tudo isso? O criador e mestre, construtor do meu corpo, tem um plano específico para mim e um específico para você. Eu tenho acesso ao meu currículo personalizado com o Pai. Irmãos, é assim que eu posso cumprir a minha vocação. O significado da minha vida é dependente das minhas escolhas se eu quiser dar um sentido de fato à minha vida, eu preciso ter uma entrega, uma redenção, um arrependimento neste tempo. E enquanto viver, irmãos, eu oro ao Pai para que eu e você possamos chorar com os que choram, sentir a dor e a dor de quando dói no outro mas que eu e você possamos realmente nos alegrarmos com aqueles que sorriem que a gente saiba viver a vida e fazer a vida valer a pena porque a vida que nos deu que Deus nos deu é esta é neste tempo como diz Salomão o sol se coloca sobre justos e injustos mas uma vida sem Deus, irmãos, ela não tem sentido algum. Sobre a morte, irmãos, Jesus venceu a morte. Não fomos, de fato, preparados para sentir ou vivenciar a morte. Mas nós fomos preparados para viver esta vida na sua plenitude. Desfrutar desta vida em Deus. E entender... Que existe esperança para o amanhã. Eu oro nessa noite para que eu e você possamos acessar o coração do Pai. E possamos no dia de amanhã acordar e entender que a vida só tem sentido se ela estiver com Deus. Obrigada, irmãos. Que o Senhor venha com sabedoria e graça sobre a tua vida. Que tu possa de fato... Chorar com os que choram. Sorrir e glorificar também ao Pai com os que riem. Que tu possas ter uma noite abençoada. Uma boa noite. Amém e amém.